em aula, que é de uma organização que de, de, espacial que o balé clássico faz muito bem, noção de fila, noção de coluna, noção de diagonal, noção de intercalar, essa, e isso é, é muito importante assim, porque é só uma noção espacial mesmo, não para a gente ficar lá, aqui, pra, é, é para isso assim, a gente ter essa ideia, usar o que tem de informação, assim, que, eu, que é bom. Tá, vamos lá.